Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te explicar sobre fenômenos físicos e químicos. Se você tem interesse em saber qual é a diferença entre eles, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar isso de forma clara e simples. Em química, um fenômeno é simplesmente uma transformação sofrida pela matéria. Basicamente, existem dois tipos principais de fenômenos, os físicos e os químicos. Os fenômenos físicos são aqueles em que a constituição do material não muda, ou seja, a matéria não tem nenhuma modificação em sua composição. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e amassá-la, a única transformação que ela vai sofrer vai ser o quê? Na sua aparência, na sua forma, no seu tamanho, mas ela não vai deixar de ser papel. O mesmo ocorre com a água, quando ela está no estado sólido e derrete, quer dizer, a fusão. Ela continua constituída das moléculas de água. O que vai mudar é o arranjo no espaço dessas moléculas, mas ela não vai deixar de ser água. Alguns sinais de fenômenos físicos. Quando há mudança de estado físico, igual a da água, quando ela está no estado sólido e vai derreter. Mudança no formato ou no tamanho, igual a folha de papel, ela mudou de formato e de tamanho. A solubilidade, como quando uma matéria se dissolve na outra e quando são de calor ou de eletricidade. Esses são alguns sinais de fenômenos físicos. Alguns exemplos de fenômenos físicos. Produção do suco de tomate condução de corrente elétrica pelo fio de cobre e a dissolução do chocolate em pó em leite. Então, esses são alguns exemplos de fenômenos físicos. Os fenômenos químicos é a transformação que a matéria ou substância sofre quando há alteração da sua composição, ou seja, uma substância se transforma em outra, onde o produto vai ser diferente do reagente. Um fenômeno químico possui algumas características que geralmente são notadas. Então, a liberação de energia na forma de calor, por exemplo, quando a gente queima um pedaço de madeira, quer dizer, a combustão na queima da madeira, o aparecimento de um precipitado, mudança de coloração, um prego oxidando, quer dizer, ele vai estar enferrujando, então vai ter uma mudança de coloração. A liberação de gás. A liberação de gás, você pode ver quando a gente coloca o que? Um comprimido efervescente na água. Libera o que? Aquelas bolinhas. Aquilo ali é de desprendimento de gás. Alguns exemplos de fenômenos químicos. A produção de vinho através do suco de uva, a transformação do vinho em vinagre, o amadurecimento de frutas ou o apodrecimento de frutas. Esses são alguns exemplos de fenômenos químicos. Bom, espero que você tenha entendido qual é a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique no joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo, assine meu canal me siga nas redes sociais. Tenha ótimos estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.